Bom dia, esse é um vídeo que eu tenho um roteiro que eu escrevi, mas honestamente eu não consigo não um roteiro, então eu vou fazer de cabeça mesmo. Sonhos, objetivos, o que são sonhos? Ei, hey, Lá por meados de 2010, 2011, um cara criou um canal, ele postou vídeo pra caralho. Depois de postar uns 100 vídeos, ele finalmente chegou em mil inscritos. Ele não parou de postar vídeo, postou mais centenas de vídeos, ele chegou em 5 mil, 10 mil. Continuou postando, continuou adaptando o conteúdo, mudou de conteúdo várias vezes. Encontrou uma coisa única pra ele e continuou fazendo vídeo. Ele chegou em 500 mil inscritos, 1 milhão, 2 milhões. 5 milhões, hoje em dia ele tem acho que 85 milhões de inscritos, ou mais, e esse cara é o MrBeast. A história do MrBeast é muito especial, porque ele realmente sempre teve um único objetivo na vida, que era ser Youtuber. Ele demorou muitos anos para conseguir uma quantidade significativa de inscritos, 5 mil, 10 mil, muitos anos, e muitos vídeos, e muita mudança de conteúdo. Então ele é um cara que realmente tem muita perseverança, coisa que eu não tenho. E é exatamente disso que eu quero falar. Olha, eu tô no YouTube desde 2009. Não necessariamente fazendo vídeo o tempo inteiro desde 2009, mas eu comecei a realmente usar a plataforma em 2009. Eu comecei a fazer vídeos em 2009. Eu tive canais de tutorial, canal de review de nerf. E ao longo dos anos eu fui criando vários e vários canais. Eu tive uns 10 canais de Minecraft. E o último canal que eu realmente fiz vídeo foi esse canal que você tá assistindo agora. Só que não tem nenhum vídeo meu antigo. Foi em 2016, mas tá tudo privado agora. Eles estão ali ainda, mas eles estão todos privados. Foi o último canal canal que eu realmente me dediquei e fiz vídeo e desde 2016 até hoje eu tô parado o problema é que meu sonho é meio que isso meu sonho sempre foi desde que eu tenho nove anos ser youtuber eu acho muito, muito difícil falar isso Eu acho meio estranho falar isso E eu tenho muitas coisas que me Seguram disso, que me impedem De ir pra frente. Quem me conhece provavelmente Sabe que o que eu realmente quero fazer é isso Mas é muito raro chegar pra alguém e falar O meu sonho é ser youtuber. E eu me sinto Meio sozinho, porque as únicas pessoas que eu realmente Escuto dizerem que o sonho é ser youtuber São geralmente crianças e etc Que assistem vídeos que não tem porra Nenhuma a ver com o que eu quero fazer ou com o que Eu consumo no youtube. Mas eu realmente Depois de 12 anos nessa merda, eu tenho Muita, muita, muita certeza De que eu não tô sozinho nisso Talvez você tenha certeza absoluta do que você quer fazer da vida Talvez você tenha um sonho E você fale esse sonho pra todo mundo E você tá perseguindo isso E você esteja muito bem nesse seu caminho Mas... Eu acho que a realidade Pra maioria das pessoas não é essa E eu acho que talvez você tenha um sonho que você não conta pra ninguém, talvez você tenha um objetivo, que você tenha até vergonha mas que é o que você realmente quer fazer mas você tem muito medo de começar você tem medo de errar, você tem medo de falar a coisa errada, você tem medo de fazer a coisa errada, você tem medo ou vergonha de fazer as coisas, ou contar pras pessoas, ou ser visto de uma certa forma, ou fracassar, tem muita coisa principalmente na vida adulta é muito difícil você se mergulhar em fantasias e etc porque infelizmente a forma como sociedade funciona é a gente sai da escola com 17 18 anos e a gente é praticamente obrigado a escolher uma carreira sendo que a gente passou o tempo inteiro na escola sem nenhuma ideia de que carreira escolher porque na escola você só aprende matemática geografia português sei lá mas o que você aprende na escola faz muito tempo que eu saí da escola mas você não aprende coisas básicas e funcionais da vida na escola tirando o Talvez interação social, mas tem gente que não aprende nem isso na escola. Eu, incluso. Então, tão novo na vida, com 17, 18 anos, você é obrigado a praticamente escolher o caminho que você vai seguir pelos próximos 40, 50 anos da sua vida. E isso é muito ridículo. Se você não escolhe, você é visto como um vagabundo, ou você recebe muita pressão dos seus pais, ou coisas do tipo. E a maioria das vezes você escolhe e acaba se arrependendo depois E tendo que, por exemplo, se você estiver fazendo uma faculdade, mudar de curso ou coisa do tipo Foi uma péssima ideia fazer esse vídeo sem roteiro Porque eu sou horrível em colocar as coisas que eu tô pensando em palavras Eu preciso de um roteiro Esse vídeo aqui é só eu falando pra você, que sim, é possível você seguir o que você quer e fazer o que você quer. Eu tô tentando internamente, há 12 anos, fazer vídeos pro YouTube e fazer o que eu realmente quero. Eu tenho muita coisa pra falar, eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho muita ideia anotada e simplesmente não sai. Então esse vídeo é só pra dizer que eu te entendo. Eu sei exatamente o que é você querer muito alguma coisa, mas você não conseguir ir atrás dessa coisa. Nunca sair do papel, sabe? E infelizmente não tem segredo, não tem tutorial de como fazer essa engrenagem no seu cérebro virar pro outro lado e você começar magicamente a fazer as coisas do jeito que você quer e a única solução pra isso é realmente ir atrás e fazer, o que é o problema em si no começo porque o seu problema provavelmente é ir atrás e fazer, por diversos motivos e eu não vou comentar todos esses motivos aqui, porque senão esse vídeo vai ficar longuíssimo e eu podia fazer um monólogo de duas horas e meia mas eu duvido que alguém ia querer ver isso eu já me perdi completamente no que, que eu tô fazendo aqui, que vídeo é esse? Mas o que é muito importante é que eu tô fazendo esse vídeo, eu precisava fazer esse vídeo eu precisava fazer alguma coisa, porque esse é o primeiro passo pra você fazer o que você quer, pra você sair dessa sua zona de conforto, esse vídeo não serviu propósito nenhum do que era pra ele servir, mas ele serviu o um propósito pessoal pra mim, que é fazer um vídeo e é isso que eu vou tentar fazer daqui em diante, vídeo, não adianta nada ter milhares de ideias se essas coisas não ficar só na minha cabeça a verdade é que Calma aí, eu vou falar a verdade ainda mas não, mas não agora, porque eu já esqueci qual é a verdade A verdade é que todo mundo erra e todo mundo tem medo de errar E você é a única pessoa que lembra dos seus erros De verdade Você lembra de todas as merdas que você falou Você lembra de todas as vergonhas que você passou Mas ninguém mais lembra Porque ninguém liga pra você, irmão Ninguém liga pra você Ninguém liga pra mim, ninguém liga pra ninguém Ninguém liga Quando você vê outras pessoas fazendo as coisas que você gostaria de fazer Você não olha pra essas pessoas e ri Você olha pra essas pessoas e diz Porra, eu queria muito ter a coragem dessa pessoa, eu queria muito estar fazendo isso. E se você fizer, muito provavelmente, as outras pessoas vão olhar pra você e vão dizer a mesma coisa. Eu sei que é difícil, eu sei muito que é difícil, faz 12 anos que eu tô tentando, internamente, fazer isso. Mas esse é o segredo, cara, o segredo é que não tem segredo. O segredo é você tacar o foda-se e fazer o que você tem vontade e cagar porque os outros vão pensar, porque honestamente, ninguém vai pensar nada. E se alguém pensar alguma coisa negativa do que você fez, se alguém te julgar, vai ser por 5 segundos, porque depois essa pessoa vai abrir o app do TikTok e... Se tratar garota, porque é assim que funciona. Para de esperar. É sério, eu tenho certeza que você é muito melhor que eu em muita coisa Seja pra fazer vídeo no YouTube, fazer música, desenvolver um jogo Pular de paraquedas, sei lá, o que você quiser fazer Esse roteiro tá escrito desde fevereiro Eu não li o roteiro, mas ele tá escrito desde fevereiro desse ano E eu tô em dezembro, vai acabar o ano daqui a pouco Então pode acreditar, foi muito difícil pra mim Fazer esse vídeo. E eu sei que provavelmente é muito difícil pra você fazer o que você quer fazer. Colocar aquela ideia em prática. Mas se eu conseguir, apesar de ter demorado muito tempo, eu não quero desistir. E eu tenho certeza absoluta que você também consegue. E... é isso. Paz!